Fala, pessoal, mais um de no mundo começando pra vocês, hoje a gente tá aqui na The Language Gallery, na TLG, que é uma das escolas que a gente tem parceria com a Twizy aqui no Canadá também, e que tá rolando promoções iradas pra vocês nas nossas redes sociais, dá uma checada lá depois no nosso Facebook pra vocês verem o que, que tá rolando aqui na TLG, e hoje eu vou mostrar um pouquinho dessa escola fantástica pra vocês, então chega comigo aqui e check it out. A localização da TLG também é fantástica, ela tá bem perto do metrô do College Station. Então, para você que tá pensando em ficar num lugar bem próximo de downtown, bem no centro da cidade, tem várias coisas legais para fazer por aqui, a TLG tá numa localização fantástica para vocês. Então, tem vários bares, restaurantes, cafés... Um, lojas, de departamentos, shoppings muito próximo do metrô também, dos principais transportes públicos então isso é uma questão muito legal para quem está querendo morar perto de tudo aqui, perto do fervo, de downtown né? aqui na TLG também eles têm aulas desde o beginner até o avançado então para você que não está falando nada de inglês, quer vir para cá fazer um cursinho ficar um mês, dois meses ou até seis meses para dar aquela melhorada no inglês a TLG também tem todos os níveis necessários para vocês poderem fazer o curso de vocês e voltar para o Brasil com aquele inglês mais afiadinho As salas aqui na TLG também são preparadas para não ter muitas pessoas na sala, né? o que melhora bastante o ensino no inglês também. Então as salas aqui tem mais ou menos entre 10 e 15 alunos, no máximo 15, 16, para não ficar aquela coisa muito crowded, muita gente, né? muito, muito abafado, ali, não consegue aprender inglês e dar atenção para todo mundo. Então aqui tem um negócio um pouquinho mais focado assim, em cada um, uh, isso ajuda bastante também no ensino de inglês de vocês. Aqui também são os quadros de atividades deles, então todo dia tem uma atividade diferente aqui na Language Gallery, que vocês podem aproveitar. Algumas delas são grátis, algumas delas são pagas, mas né, vocês podem conferir aqui no quadro quais delas tem o valor, quais delas não tem, mas vale muito a pena vocês fazerem as atividades da Tera também, pra poderem né, dar aquela melhorada no inglês e socializar com o pessoal, conhecer novas pessoas, novos lugares. Então isso é uma coisa bem bacana de ter numa escola, a parte da socialização mesmo, né? então aqui na Tera você vai encontrar bastante coisa legal pra fazer. Então é isso pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, comenta, compartilha, se inscreve no canal E se você quer vir estudar aqui na TLG também, manda e-mail pra gente no info, arroba, Ou no nosso site www.tweezintercambio.com barra orçamento A gente vai ter promoções muito, muito, muito bacanas para quem quer vir aqui estudar inglês aqui na TLG Tanto para um mês, dois, três, seis meses, quanto tempo vocês acharem melhor de estudar por aqui Então procurem a gente, falem com a gente para saber das promoções e a gente se vê aqui no Canadá